Eram tempos de grandes aventuras e perigos. Desprezado pela família, um iladir vaga pela terra em busca de um lar. Mas só encontrou ódio. Curioso com aqueles que menosprezaram, ele vagou pela terra sem direção. Até que, finalmente, o Iladir achou algo que o mudaria para sempre. O Orbe da Dominância. Corrompido pelo mal, movido pela vingança, o Arte Illager fez todos se curvarem. Quem se recusasse, pagaria o preço. Os Illagers invadiram a Terra. Quem teria a coragem... E o coração puro para enfrentar o Arte Iladir e seu reino de terror. Bom, não esse. Talvez você.